Hello, hello! Continuamos a nossa jornada por entre as empresas portuguesas cotadas em bolsa para demonstrar com mais um exemplo como nem todo o PC20 está perdido. Isso vamos ver já a seguir mais um exemplo da minha carteira e que esta em particular continua no portfólio. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 A Jerónimo Martins é a maior retalhista alimentar aqui em Portugal e uma das maiores aqui na Europa. Tem tem aqui lojas um pouco por uh, por alguns países interessantes como a Polónia, quando é número um e, e também depois do outro lado do oceano tem na Colômbia. Já abrimos já abrimos uh, estes negócios e, e é um negócio que começou em 1792. Uma empresa cujas fundações, cujas origens tem mais de 250 anos. Falem-me lá do longo prazo e tem daqui a prova de que realmente é possível ter empresas portuguesas para o longo prazo a prosperar, no muito, muito longo prazo, passou por N crises de lá para cá, ok? E, e os vários negócios da Jerónimo Martins distribuem-se principalmente pelo ramo alimentar, ela é líder na Polónia pela loja Viadronka e em Portugal pelo Pingo Doce, os supermercados Pingo Doce toda a gente conhece, e, e pelo chamado cheio uh, que é o um, por atacado, comércio por atacado, o chamado cash and carry, principalmente para restaurantes, hotelaria, etc. Está também na Colômbia com as lojas ara e, e, e está no retalho especializado com a rede EVE de produtos cosméticos na Polónia uh, e, uh, e também a Jerónimo na parte dos cafés e a ASL na parte dos chocolates. Por isso... É isto, basicamente, a empresa Gerónimo Martins está em três grandes mercados, Portugal, Polónia, Colômbia e há perspectivas, como já veremos a seguir, de vir a crescer mais para outro tipo de mercados. Pedro Soares dos Santos é o chefe executivo do grupo, a família dos Santos detém ainda uma grande participação no grupo, é muito importante Vermos isto o que realmente traz-nos um skin in the game, a família tem skin in the game, está com os interesses totalmente alinhados connosco, com os pequenos acionistas e está focada em trazer grande rentabilidade de longo prazo para a empresa e não só em trazer salários churudos para, no final do ano. E para além do retalho alimentar e das lojas de especialidade que já vimos, também tem aqui um pequeno segmento ligado uh, com parcerias aqui no sistema agroalimentar. Aliás, a Jerónimo Martins já teve noutros anos parcerias muito importantes com a Unilever, o gigante europeu do, do retalho alimentar, e ainda hoje em dia tem aqui uma, uma componente que explora a produção de leite e derivados, que, que também é muito, muito interessante bem com uma componente que cada vez tem mais relevância, quer em termos de alimentação, quer em termos de sustentabilidade na própria alimentação, que é a aquacultura. Tem três grandes unidades operacionais, em Sines, Madeira e Alicante, em Espanha, e é muito interessante porque produziu só em 2020 quase 1.700 toneladas de peixe, que quase todos nós consumimos semanalmente, pelo menos, na, nas nossas casas. E cá temos a Ebe, principalmente interessante para as senhoras, certamente, com muitos produtos de beleza, a Jerónimo com os seus espaços de cafés cujo preço, cuidado, até <risos> tem sido bastante interessante de ver, né? é mais, mais puxadito, e, e também está aqui a prosperar, há 15 anos que está em atividade. E a minha parte favorita do negócio que é a South com todos os seus chocolates, gomas, guloseimas e claro, eu adoro entrar numa loja destas, não é? Quem é que não gosta? Se tiveres interesse pela história completa da empresa, podes ver esta minissérie documental que a Jerónimo Martins tem no YouTube, gratuita, episódios de dois minutos ou menos, muito deles, por isso tu num espaço de meia hora, assim, tu vês todos estes episódios, são de, dez episódios, verdade, dá, dá menos de meia hora, e ficas a conhecer a história completa, desde que o galego Jerónimo Martins chegou ao Chiado e estabeleceu a sua primeira loja, de mercearia barra retalhista alimentar e que começou daí para cá a prosperar cada vez mais. Vê isto, sugiro-te ver este, esta minissérie, é muito interessante para percebermos a história da empresa. A maior parte das vendas, como se vê, provém em, sobretudo da de, de componente de polaca, da de Viedronka, são mesmo muitas lojas, são milhares de colaboradores e há lojas, posso dizer, espalhadas por todo o país. Eu estive na Polónia já, não sei, 2015, 2016, por aí, e uh, realmente há, <risos> em todo o lado, há, há, há uma Viedronka em cada canto, ok? Uh, a segunda maior componente, sem dúvida, é o Pingo doce com 20.1% das vendas, todos os outros segmentos acabam por representar apenas uma pequenininha parte do negócio. Claro que está que a Biodronca também representa a maior parte do investimento que a empresa tem que fazer anualmente na remodelação das lojas no crescimento das lojas em estabelecer novas lojas, etc e em segundo lugar, claro o Ping Doce, tem aqui o número de lojas e é curioso ver que apesar de Ping Doce trazer mais receitas à empresa e também exigir mais investimentos, a ARA é na verdade, o, está em segundo lugar em termos de número de lojas, por isso a Colômbia a trazer 600, mais quase 700, quase 700 lojas hoje em dia do segmento ARA. As vendas têm vindo a subir, a subir, a subir, a subir, no entanto tenho algo a dizer contra este tipo de gráfico, ok? Repara que este gráfico é, está enviesado, está mal construído e sinceramente ele deveria ser melhor representado tendo, não, não estando os 13.700 os 13. milhões de euros perto do, do valor zero, ok? Qualquer das formas, as vendas do grupo têm vindo a subir ano após ano, é uma empresa que apesar de estar no setor de retalho que é extremamente defensivo, é ótimo até para proteger a nossa carteira de investimento, no entanto as receitas têm vindo a subir ano após ano, mostrando uma grande resiliência do negócio e acima de tudo um grande grande crescimento. E o interessante também é ver que eles até têm uma aplicação própria para os investidores. Se tiveres interesse podes checá la existe tanto para Android como para Apple, pode ser interessante para quem siga a Jerónimo Martins e, e, tem, e tem os vários, tem o calendário financeiro, tem o gráficos, tem informações que são úteis, tem as apresentações, etc, etc. É, é interessante tu explorares esta aplicação caso sejas acionista da Jerónimo Martins. É verdade que com vendas feitas na Polónia e na Colômbia um dos maiores riscos que a empresa corre tem a ver com as variações cambiais. O, o Zloty polaco tem tido variações ao longo dos últimos 5 anos significativas, ainda assim, se formos a ver nos últimos 5 anos isto dá uma diferença que é cerca de 3,2% do Zloty para euro, nada de especial face àquilo que realmente a empresa tem lucrado a longo prazo. Claro que se virmos isto assim desde o seu máximo, okay, desde 2003 até agora, uma diferença de 1,057%. Nada, nada de especial para quem está focado no longo prazo, para quem investe no longo prazo e a empresa apesar de tudo tem mecanismos para se proteger destas variações cambiais. A mesma situação acontece aqui no peso colombiano, existe uma variação, sem dúvida alguma, aqui mais significativa, nos últimos cinco anos o peso colombiano perdeu para o euro 23,5%, ok? E se nós virmos mesmo no muito longo prazo, desde 2013 até agora, uma perda de quase 25% é uma diferença significativa, ainda assim, volto a lembrar que a Jerónimo Martins não está tão exposta à, à Colômbia, ainda é uma parte pequena de, das vendas, do negócio, mas ainda assim também temos que considerar que este é realmente um dos maiores riscos para a retalhista quando não está ainda presente em todo o mundo, porque há outras retalhistas alimentares que estão presentes em todo o mundo, as mais as maiores de todas, não é? por exemplo a Nestlé, tanto presente em todo o mundo, acaba por também a, a, a anular este efeito cambial porque se um par de moeda perde valor em relação a outro, outros pares vão estar a ganhar, por isso está tudo bem, ok? Receitas no muito longo prazo a assumir uma tendência claramente crescente, Repara, este crescimento absolutamente fenomenal, de 89 até agora a empresa já subiu várias vezes as suas receitas. Claro que teve aqui um período mais conturbado entre 2001 e 2006, em que as receitas caíram ligeiramente, mas ainda assim é clara a tendência de crescimento de longo prazo as receitas e com a empresa aí para novos, novas geografias, e a investir cada vez mais na, na Polónia e na Colômbia, onde já está estabelecida, só se pode prever que as receitas continuem também a subir eh, desta forma, ainda que claro, uns anos mais, outros anos menos, isso é impossível prever a que taxa é que vai acontecer. O lucro operacional acaba por assumir uma tendência muito semelhante, um crescimento de longo prazo, embora se calhar nos últimos anos um bocadinho mais estabelecido, na última década que praticamente já não vai a lado nenhum, mas ainda assim a empresa há demonstrar no muito longo prazo um crescimento. Com o lucro líquido também a acompanhar este crescimento de longo prazo, Ainda que com estes anos de prejuízo no início do século, a empresa enfrentou aqui sérias dificuldades no, no início do século, mas depois recuperou facilmente e como dá para ver a tendência é de crescimento, embora claro nos últimos 4, 5 anos uh, aqui o lucro tem estado um bocadinho uh, abaixo daquilo que se calhar seria de esperar, com o ano de 2020 a ter sido bastante desafiante, mas já sabemos que 2021 para a frente poderá recuperar por a normalidade estar já restabelecida nos mercados internacionais. E claro, o lucro por ação acaba por assumir praticamente a mesma tendência do lucro líquido, exatamente o mesmo que eu disse anteriormente, isto porque as ações, o número de ações em circulação tem-se mantido praticamente inalterado, já, já está há mais de uma década na, nas 628 milhões de ações, praticamente não, não, não há recompra de ações, nem emissão de novas ações, menos bom se calhar no sentido de não recompra, mas ótimo no sentido de não emissão de ações, assim não diluir o nosso, o nosso, a nossa participação. Um balanço extremamente saudável com os ativos totais a cobrir os passivos totais perfeitamente, 9 bilhões e meio mais ou menos em ativos totais, 7 bilhões em passivos de longo prazo, por isso muito, muito interessante. Já no curto prazo, a situação inverte-se um bocadinho e a empresa não tem tantos ativos de curto prazo para cobrir os passivos de curto prazo, por isso que, que liquida nos próximos 12 meses. No entanto, temos que lembrar-nos que, enquanto retalhista alimentar, acaba por conseguir diferir muitos, do, muitos do, dos seus pagamentos dos clientes e, e acaba por recebê-los mais tarde, e, e por isso está tudo bem. O que interessa de forma geral, o balanço é saudável. Tanto é saudável que tem permitido o pagamento de dividendos ao longo dos anos, repara, a empresa paga dividendos já, já desde o século passado e, e de uma forma bastante conservadora, como dá para ver aqui no, no Payout Ratio, que eh, normalmente anda aqui situado perto dos, eh, entre os 40% a 60%, embora por vezes a empresa acaba por distribuir quase a totalidade dos lucros, ou houve um ou outro ano em que ainda distribuiu reservas adicionais e acaba por o payout ratio superar os 100%, o que é algo que eu gosto menos um bocadinho, ok? Mas de resto, fluxo de caixa livre muito interessante, embora variáveis, nota-se que nos últimos dois três anos a empresa tem se tornado extremamente lucrativa, sobra-lhe muito dinheiro no final todas as continhas feitas, e isso é ótimo porque permite à empresa Abater dívida, comprar novos negócios, adquirir novos negócios e assim aumentar a sua pegada à volta do globo, permite, permite pagar-nos mais dividendos, enfim, free cash flow muito, muito alto, muito interessante aqui para Jerónimo Martins. Rácios de solvabilidade muito interessantes, aqui o, os níveis de endividamento estão uh, aceitáveis, embora tenham subido um bocadinho face aos capitais próprios aqui de 2019 para cá, ainda assim está uh, aceitável e uh, a empresa tem, uh, tem capacidade para pagar a sua dívida no médio prazo. Retornos fantásticos sobre os ativos perto de 6% cento atualmente, o que para uma retalhista alimentar é bastante brutal, ok, é muito superior a algumas retalhistas alimentares que há cotadas nos Estados Unidos, retorno sobre o capital próprio atualmente perto dos 19% é absolutamente fantástico, ok, é muito, muito grande e retorno sobre o capital investido perto dos 10% também é consideravelmente alto. Esta é uma empresa que está no setor alimentar, mas que tem uns crescimentos digna de uma empresa de crescimento e, e isso é muito interessante para quem tiver a investir a longo prazo nesta empresa. De resto, margens relativamente altas ou baixas em alguns segmentos, mas como é de esperar, okay? por exemplo, margem de, de líquida nos 2%, para retalhistas alimentares é perfeitamente ter isto, 2, 3%, não, não costuma ser muito mais que isso, mas de resto as margens são normais para uma retalhista alimentar. Alimentar. E agora a pergunta que se põe é, ok, já percebi que a empresa é bastante fenomenal, está aí a crescer por todos os lados, está a se expandir para novas geografias, é uma empresa de um setor altamente defensivo que é muito interessante ter num portfólio diversificado porque permite proteção caso as coisas comecem a correr mal na, nos outros setores todos, mas então qual é a avaliação atual da empresa, está barata, está cara, é isso que vamos ver. Price do Sales atualmente no 0.6 está um bocadinho acima da média histórica a é muito longo prazo, mas se quisermos reduzir isto para os últimos 10 anos eu diria que está perto da média, ok? Claro está que as grandes oportunidades para entrar nesta empresa foram aqui, em fevereiro de 2021, zero price to sales 0.4. Ali, em, em, nos fins de 2018, início de 2019, quando eu entrei, e a empresa ofereceu muito, muito valor. Foi muito interessante ver aqui uh, a cotar a, a 0.4 vezes as vendas. E claro, aqui no rescaldo da crise europeia, apesar que mais dois anos depois, aproximadamente, o, o price to sales também bastante baixo, no 0.4. Price to earnings Está esticado, a empresa está a, a cotar máximos históricos em, em termos de preço face aos lucros, ok, mesmo reduzindo isto para o, o mais curto prazo, para, para cerca de 10 anos nós vemos que os valores estão bastante esticados, a empresa está cara quanto a este valor, quando foi possível uma vez mais ter la adquirida aqui no final de 2018 por um preço muito mais interessante, ou ano de 2017, ok, e também ali 2014. E apesar daquilo que te disse, que realmente está caro face às outras duas métricas, face aos fluxos de caixa livre que como vimos aumentaram tremendamente de 2019 para cá, então face àquilo que é mais importante que é os fluxos de caixa livre, o, que, o dinheirinho que gera depois de todas as contas feitas, então face a isso a empresa até está relativamente barata, está no, nos valores mais baixos. Okay? das últimas duas décadas, à vontade que tirando aqui a grande recessão uh, mundial Okay, vê-se que os valores estão claramente mais baixos do que a média histórica, price que tu ficaste flow abaixo dos 10 ou perto dos 10, é muito interessante para a empresa. E um dividend yield atualmente nos 1.38%, nada de especial, é verdade, um valor historicamente baixo, está, está nos mínimos históricos, claro está que quem investiu aqui no fim de 2018 conseguiu trazer para casa só no primeiro dividendo cerca de 6%, uma rentabilidade fantástica para um dividendo, e claro, a situação aconteceu ali em, em inícios de 2016, finais de 2015. De resto, atualmente não é... Eh, investir na Jerónimo Martins não é propriamente pelo dividendo, a empresa tem pago dividendos todos os anos, sem dúvida alguma, mas não é muito por aqui que vamos ter a máxima rentabilidade. Ainda assim, 1.38% é bem acima de qualquer depósito a prazo, por isso até pode ser interessante por aí, mas lembra-te, a cotação das ações pode variar no sentido inverso que tu queres, ou seja, pode cair e se cair 10%, por exemplo, estar a receber 1.38% de dividendo não, não te cobre essa queda nas ações, ok? Por isso cuidado com isso. Enfim, o crescimento das ações no longo prazo é absolutamente fenomenal, a empresa está atualmente em máximos históricos, só no último ano as ações cresceram 46% até ao momento, este ano até ao momento, até novembro, quando estou a gravar este vídeo, também perto de 46%, mas como podemos ver há aqui períodos de volatilidade em que Existem quedas muito interessantes, às vezes superiores a 50%, que permitem encontrar-nos estas ações com muito valor, ou seja, muito valor face ao preço que elas estão a cortar porque os investidores acabam por castigar estas ações quando o negócio está a prosperar. Agora, a realidade seja dita... Hoje em dia o, o negócio, as ações estão aqui perto de, de máximos históricos e, e, e há grande otimismo para com as ações quando ainda há bem pouco tempo o, os preços estavam deprimidos e, e ninguém queria saber falar é, da ninguém queria falar da Jerónimo Martins ao longo aqui dos finais de 2018. Eu pessoalmente comecei a adicionar ações aqui em julho de 2018, quando reparei que as ações estavam em queda livre sem motivo aparente, okay? 25% praticamente de quedas sem motivo aparente. As ações continuaram a cair depois de eu comprar. Eu sou muito bom no market timing, não é? Falho sempre falho sempre, ok? E as ações costumam cair depois de eu as comprar, e então acabei por reforçar novamente aqui alguns em outubro, e mesmo assim as ações continuaram em queda livre ali até uh, dezembro, ok? E o que, o que pode doer para alguns, mas demonstra a resiliência e a importância de nós investirmos no longo prazo. De lá para cá, de outubro até agora, um crescimento abismal que é 79% mesmo que eu considere o período em que comecei a adicionar ações a alguros aqui em julho tenho, tenho mais de 50% de lucratividade, na verdade posso dizer que são mais de 70%, com a ponderação feita ali entre julho e outubro, são mais de 70% no espaço de 3 anos, nem isso, e, e aliás 3 anos, ok? No espaço de 3 anos 70% é justamente fenomenal, está aqui a importância de investirmos em excelentes empresas a preços sensatos. Hoje em dia o preço já não é tão sensato, lá atrás foi muito interessante apanhar esta mega empresa a, a cotar a preços muito interessantes. Agora, uma situação final, não não estou a pensar vender neste momento a, a empresa, apesar do, de estar em máximos históricos, num, não creio que, que deva vender uma empresa que está aqui a fazer uma proteção ao meu portfólio, é okay? uma, uma proteção, tenho cerca de... 4% do portfólio de alocada alocado a Jerónimo Martins, entre 3 a 4% e, e é uma grande proteção caso os mercados derrapem nos outros lados, ok? É, é o setor do retalho, o setor do retalho é muito defensivo e oferece grande proteção ao, aos investidores, qualquer das formas digam-me lá que não é possível investir <risos> e ter grandes rentabilidades em empresas portuguesas cotadas em bolsa, digam-me lá que o presidente só, só traz agonia às pessoas e já te mostro pela segunda vez uma empresa portuguesa que tem trazido grandes rentabilidades para o portfólio, neste caso ainda se mantém aqui em carteira. Por isso, como pudeste ver, a Jerónimo Martins é só mais um exemplo de empresas portuguesas cotadas em bolsa que oferecem excelentes oportunidades por vezes, depende do momento, claro, e, e que oferecem aqui rentabilidades absolutamente impressionantes para quem as tem no portfólio para o um muito longo prazo e as adquiriu a um preço sensato, ok? É mais uma mostra de que aquela ideia de que o Psi 20 está perdido, ou até o Psi geral que está perdido, e que as empresas portuguesas são mesmo para descartar, é completamente descabida, existem oportunidades sim, é preciso saber encontrá-las no momento certo, ao preço certo, com a valorização certa, e depois estarmos com essas empresas no portfólio para o longo prazo, e assim irmos lucrando, principalmente com os dividendos que, que estas empresas têm vindo a distribuir. Se gostas deste conteúdo, se realmente foi útil para ti, esta análise profunda à, à empresa, então tenho aqui uma proposta para ti, o serviço de subscrição IL Elite Pro. O que é que é o IL Elite Pro? É um serviço de subscrição de análise de ações, é algo que, que eu me dedico semanalmente a partilhar aqui análises muito, muito completas em texto e visual, tem, com muitas imagens, muito, muita, muita informação útil com os, os subscritores do serviço para que possam tomar decisões de investimento mais ponderadas, ok? para aquelas pessoas que querem poupar tempo de análise, que querem ganhar tempo para fazerem outras coisas na vida, estar com a família, estar com os amigos, etc, etc, e sobretudo para aquelas pessoas que querem investir com mais confiança. Por isso, se acreditas que este serviço é o ideal para ti e que te vai rentabilizar o teu tempo, ajudar-te a fazer mais daquilo que queres e acima de tudo investir com mais confiança, então este é o serviço certo para ti e tens o link aqui em baixo para as inscrições, ok? Dependendo do momento em que está a ver este vídeo, as inscrições, novas vagas aqui para o serviço de subscrição de análise ações podem não estar abertas, depende do momento, mas escreve aqui que na lista de espera e eu vou-te informar, mal abram as novas vagas, ok? Só tens que deixar -te o teu nome e-mail, muito simples, nada mais, nome e-mail e estás e estás adaptado aqui na lista de espera do IL do EL Elite Pro. Para eu te avisar no futuro, quando abrirem novas vagas para este serviço de subscrição de análise de ações. Ok? Por agora é tudo. Continuações de excelentes investimentos nas ações portuguesas, nas ações americanas, nas ações chinesas, onde quer que tu investas. Desejo-te umas excelentes salações lucrativas. Tchau, tchau!